Olá, eu sou o professor Douglas, da English with Doug, e esse vídeo é para falar da mentoria da professora Renata. É, ela me acompanha na gravação do meu primeiro curso, e eu fui muito bem assistido por ela e gravei esse vídeo de espontânea vontade para falar né, para quem uh, talvez esteja em dúvida é, de como fazer. É sempre bom procurar um profissional para finalizar o seu produto. Ok, é, ainda tenho o plano de fazer várias outras parcerias com ela, ou um, outros vídeos, enfim, outras gravações. Um, é isso aí. Muito obrigado. Thank you very much.